O que, é que, o que é que muda quando você faz o Tai Chi Chuan? O que é que muda quando você pratica yoga? Né? É que você leva a sua mente para um outro lugar, entendeu? Você fica ali durante um tempo, né? saindo do, do, do emaranhado dos pensamentos. Então, eu tenho pensado, eu tenho, eu tenho estudado muito sobre essa questão do, do, do conteúdo. Afinal de contas, o que é um pensamento? Né? O que é um pensamento? É, ou seja, por um, que, é que eles acontecem, por que, é que eles não param, né? por que, é que eles ficam ficam ali é, é, rendendo na nossa cabeça, tirando muitas vezes a nossa paz né, de espírito, né? fazendo que a gente olhe para a realidade de uma maneira enviesada? Né? Porque o que acontece é que a gente fica, nós ficamos prisioneiros dos nossos pensamentos, né? porque essa esse humor que se propagou, que se transformou num caráter que se transformou numa personalidade, entendeu? Então nós também temos, né? É muito comum a gente se apegar a essa persona, né? Que é exatamente essa máscara social, né? Só que essa máscara social, ela tem todo um aparato por trás dela, né? Que é exatamente as estratégias de sobrevivências que nós utilizamos. Então muitas vezes nós estamos ainda, né, ainda é, é, usando estratégias infantis, né? se comportando como, como uma criança ferida, porque a gente não soube, não, não soube como curar essa criança ferida.